Só que São dois. Não tem passar, por toda a matéria, Tem a falta de diabo, Dr. Kleber que ter um servidor não, eu, o Dr. Kleber tem que ter um diabo diferente, tá? Lá no servidor, isso daí ele fez foi criar a visa, tentar diabo, eles têm que se entender virtual convocado um no treino virtual, convocado no conversado limpado no secretário. A opinião é muito lapada. A minha opinião é muito lapada. Falta dos catadores? Parado de ser olhado para E olhar na distanciamento. E outra coisa, principal também. quinta sessão extraordinária doze de maio de dois mil e vinte e um Senhoras e senhores, imprensa, ouvintes da Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pela rede social, público presente, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Solicito, senhor secretário, a leitura da lista de presença. Bom dia a todos. Lista de presença da quinta sessão extraordinária, 12 de maio de 2021. Nomes, Adelson da Silva Rezende, Adriano Ferreira Freire, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus Dercy Paulo Trevisan, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisca e Marli Teixeira, Francisco Ayuto dos Santos, José Vaz Neto, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o coro pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Comunidade. Que a ata da sessão anterior não foi redigida em tempo hábil e será deliberada em outra ocasião. Solicito do senhor secretário a leitura do ofício 175/2021, gabinete do prefeito. Ofício número 175/2021. Ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste solicitar de Vossa Excelência a alteração do regime de tramitação do projeto de lei. 2100-2021, que tem por súmula, dispõe sobre a adequação ao texto da Emenda Constitucional Federal número 103, de 12 de novembro de 2019, e altera os dispositivos da Lei 1418, de 9 de novembro de 2005, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta e e das outras providências. Cumpre dizer que o município necessita de aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência especial para regularizar sua situação perante o Ministério da Economia para a emissão da certidão de regularidade previdenciária para viabilizar o recebimento de recursos a serem repassados pelo governo do Estado de Mato Grosso, adequação das alíquotas previdenciárias, tanto patronal como a dos servidores, a condição necessária para a regularização da situação do município junto ao Ministério da Economia sem a qual inviabiliza qualquer repasse de recursos provenientes de outro ente da Federação. Conforme alude o inciso 1 do artigo 129 do regime interno desta Casa de Leis, torna imperiosa a aprovação da propositura em regime de urgência especial, considerando-se a necessidade dos demais importantes cujos recursos estão vinculados na forma apresentada. Sendo só para o momento, renovamos votos de autoestima e consideração. Atenciosamente, Valdemar Gamba, prefeito municipal. Ofício 175-2021 discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ofício 175-2021. Vocês vão discutir o ofício ou vão votar ou vão rejeitar? Vai votar o ofício favorável? Vou suspender a sessão por cinco minutos. Ofício 171 continua em discussão. Em votação. A Alemanha vai discutir? Vai? Vai, eu vou colocar. Se ninguém for discutir, eu vou colocar. Então, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Ofício rejeitado com os votos contrários da vereadora Ilmarli, Zé Esquiva, Claudinei. Adriano, Marcos Menin, Douglas, Adelso, Leonice, Naldo, Bernardo e Ailton. Voto favorável do vereador Pitoco. Solicito do senhor secretário a leitura do ofício 176. Ofício 176 barra... 2021, ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste, solicitar de vossa excelência a alteração do regime de tramitação do projeto de lei 2.101 2021, que tem por a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária devida pelo município ao regime próprio de previdência social, RPPS e das outras providências. Cumpre dizer que o município Necessita da aprovação do projeto de lei em regime de urgência especial para regularizar sua situação perante o Ministério da Economia para emissão da certidão de regularidade previdenciária para viabilizar o recebimento de recursos a serem repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso. A adequação das alíquotas previdenciárias, tanto patronal como a dos servidores, é condição necessária para a regularização da situação do município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 Atenciosamente, prefeito municipal Valdemar Gamba. Ofício 176, barra 2021, discussão. Em votação, quem estiver de acordo permanece como está, quem for contrário se levante. Ofício rejeitado, com os votos contrários da vereadora Ilma Esquiva, Claudinei, meu Deus do céu, Adriano, Pitoco... Marcos Menin, vereador Tuti, Douglas, Adelcio, Leonis, Sinaldo, Bernardo e Ailton. Quero lembrar que é para registrar o meu voto no, no ofício anterior, ao é contrário também, se puder. É, passamos a ordem do dia, nada consta. Quero pedir à secretaria que despache hoje para as comissões. Eu queria pedir gentileza para vocês estudarem e me devolver o gabinete para a secretaria até sexta-feira, para me poder incluir na hora do dia. Terça-feira nós temos que votar. E Eu queria pedir também aos funcionários, junto com os sindicatos, entendeu, que participe da discussão para que a gente possa tomar uma decisão. Esse projeto está sendo segurado pela casa e não votado desde o ano passado para gente, para vocês chegarem num acordo. E nunca chegaram. Estão jogando a responsabilidade para a Câmara e a responsabilidade não é nossa, é são um de vocês. Vocês têm que sentar com os dois sindicatos, chegarem numa conclusão. Tá? então eu convoco vocês também para participar dessa discussão, para que até sexta-feira a gente chegue num consenso, para que terça-feira a gente tenha que votar. Quero lembrar que o município está sendo prejudicado. Por a gente não estar tá votando nesse projeto. Ok? Não havendo mais nada a tratar. Comunico aos seus vereadores que a ata dessa sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença e a proteção de Deus. E a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.